Operação Valhalla. O exército soviético entrou na Prússia Oriental. O fim do Terceiro Reich parece iminente. De repente, um teletexto secreto lança uma sombra obscura sobre a confiança do comando aliado. Detalhados planos técnicos de Fatman, a primeira bomba nuclear desenvolvida no projeto Manhattan, foram roubados por um espião nazista e conduzidos ao castelo de Gudenfinger, ao norte de Friburgo, serão levados para uma base subterrânea, situada em algum lugar dos Cárpatos, onde uma bomba atômica alemã se encontra nas etapas finais de desenvolvimento. O objetivo de sua unidade é entrar na fortaleza e por fim a essa terrível ameaça. O oficial Hoje nós encontramos nosso último desafio. Essa é a missão mais importante de todas. Infelizmente não tenho nenhum detalhe para lhe passar. Temo que uma vez lá dentro terá que resolver por conta própria. O que posso lhe dizer é. Ganhe acesso ao interior da fortaleza. E destrua o castelo. Se tiver sucesso. Isso poderia significar o fim da guerra. Porém se fracassar. Que Deus nos proteja! Nossos pensamentos estarão com vocês e seus homens! Adeus! E boa sorte! Saudações, internautas! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Bliterando Jogos! Daqui a algumas horas, Comandos completará 20 anos! E hoje vamos jogar a última missão de Comandos! Antes de começar, quero agradecer a você que me acompanhou nessa série. Projetos megalomaníacos como esse só são possíveis graças a muito apoio e motivação. Se você perdeu algum vídeo dessa série, é só conferir a playlist correspondente. Muito bem, comandos. O plano é o seguinte. Como podem observar, o local tem duas entradas. E evidentemente tem tropas nos esperando. E se isso for pouco, também tem tropas nas alturas. O bolha Verde deverá se infiltrar escalando essa parede. Deverá seguir até o interruptor e abrir o portão para que o Marine possa entrar. Uma vez juntos, deverão eliminar os guardas nas entradas e liberar o caminho em direção ao uniforme. Uma vez todos dentro e com o uniforme, o próximo passo será seguir até o tanque. Devem seguir por aqui. O canhão é o único que pode estragar a festa. Elimine-o antes de seguir. Pegue o tanque, destrua os dois foguetes, os barracões e elimine todas as patrulhas. Uma vez a barra limpa... O sapador deve seguir até o castelo. Plantar a bomba. Ativar o detonador. Voltar para o tanque. E escapem nessa direção. Entendido? Uhum. Em hey, frente! Essa missão é tão sinistra que foi necessário pela primeira vez chamar todos os comandos. Consider it done. Já começamos a limpeza okay. Um a menos Just leave it to me Come on, Come on over I'm coming That's easy Come on. I'm coming. Consider it done. Okay. Uma das coisas que dificulta essa missão é que quem está no alto pode ver quem está na parte de baixo, Consider it done. e quem está lá embaixo também pode avistar quem está lá em cima. That's easy. Observe que basta se aproximar da beirada halt! para ser visto por muitos. Observe que daqui eu fui visto lá de baixo. Just leave it to me. Isso nos okay. impede, por exemplo, de correr pela muralha. It Just leave it to me. Eles estão vindo. Consider it done That's easy Consider it done Come on over That's easy I'm coming Coming Coming over Just leave it to me Ok, just leave it to me. Ok, I'm coming. Temos que avançar abaixados, longe das beiradas, coming. e ainda se livrando dos okay. inimigos. Comment, come over. I'm coming. Consider it done. That's easy. Tentar matar esses daqui seria uma autêntica loucura, okay. observe que tem inimigos dos dois lados da muralha, Eu teria que encontrar um tempo em que ninguém estivesse olhando e eliminar os dois de uma vez, o que nos tomaria muito tempo, vamos em frente. Coming. come on over. Okay, consider it done, come on over. That's easy. Okay. Just leave it to me. I'm coming. Mm hmm. That's easy. I'm ready. I agree. Yes, sir. I'll be right over. Fine, sir. I Pronto, Coming aqui está right o portão over. que vai permitir sir. incorporar o Marine na festa. Okay, I'll be right there. Yes, Para isso, será necessário ativar Coming, o interruptor que hmm? está piscando em vermelho. Descendo a escada. Um dom... Abrindo o portão. Okay. Yes, cruzando com o Marine. Sir, immediately, sir. Understood, sir. Pronto. Right out, sir. Pronto, já temos dois comandos do lado de dentro. on over. Cuidado That's pros easy. Corpos. Just leave it to me. Consider it done. Just leave it to me. Immediately, sir. coming right over sir that's easy mm -hmm. yes sir right out sir mm -hmm. yes sir understood sir i'm coming consider it done that's easy just leave it to me that's easy consider it done just leave it to me coming consider it done That's easy. Yes, sir. Coming right over, sir. Consider it done. Yes, sir. Right out, sir. House Understood, pizza. sir. Yes, sir. Immediately, sir. sir. senhor. sir. senhor. Sim, senhor. Eu estou senhor. Isso é me Isso é Agora, eliminar as tropas das Sim, entradas sir. e liberar Entendeu, o caminho sir? até a esquerda. <fixos> Coming. Coming over. Okay. Just leave it to me. That's easy. Halt! Just leave it, it to now. me. Yes, sir. Right out, sir. Coming over. Consider it done. Okay. Just leave it to me. Coming, sir. Mm hmm. I'm coming. Coming right over Sir Coming, sir uh -huh. Consider it done Immediately, sir Coming Right out, oh, sir Ok, coming Vamos aproveitar que já limpamos um pouco a zona E vamos tentar yes, entrar com mais comandos sir. Coming right over Sir uh -huh. Coming over That's easy. Understood, sir. I'm coming. Coming. I'm coming. Okay. Consider it done. Opa. Come over. O volta, volta, volta. That's easy. I'm coming. Coman. over. Okay. Yes. Sure thing. Eu poderia gastar as quatro balas do franco-atirador para, to it, me. Consider it done, boss. liberar um dos acessos. Mas o problema é que precisamos recolher os corpos. Então, para agilizar o processo, vou usar aqui um truque. Uhum. -huh. Coming over. That's easy. Coming. Mm-hmm. Consider it done. Just leave it to me. Okay. I'm coming. That's easy. Just leave it to me. Common. Consider it done. Uhum. Right. Understood, sir. Finally. Hey, hey. ah, <tose> se não fosse a patrulha. Right. Understood, sir. Uhum. <risos> Certeza que era Coming. pra conseguir passar por trás. Vocês vão ver que do outro lado dá pra passar tranquilamente por trás. Rapaz! Inacreditável. Como foi que não fomos vistos? Bem, agora só falta o espião. Vamos para o outro lado. O que dificulta mesmo esse jogo são as patrulhas. Vamos ah, lá! Ih! Corre! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Espero que dê tempo. Come on over. Ufa. Just leave it to me. Yes, sir. Coming, sir. Vamos lá. Manine pra um lado, guanabete Verde pro outro. Coming right over, sir. Right over, sir. Understood, sir. Immediately, sir. Uhum. todos apostos. Yes sir, yes. Agora. Understood, sir. Coming right over, sir. Immediately, sir. Halt! Halt! I'm coming, coming. I'm coming. Halt! Okay. Consider it done. Come on over. That's easy. I'm coming. Ah, consider it done. That's easy. Come on. Just leave it to me. That's easy. Come over. Okay. consider it done. Just leave it to me. that's easy. Come Pronto. on over. Just leave it to me. Mais uma área limpa. Okay. Consider it done. I'm coming. Coming. Yes, sir. I'm ready. E agora que o espião vem, a nos dar uma mão. Whatever you say, officer. Coming, sir. Uh -huh. Okay. Yes, sir. Fine. Fine. Whatever you me pronto right via livre para o uniforme yes sir I'm ready right out sir consider it done coming over I'm ready I agree whatever you say officer I agree I see Fine. That's easy. Immediately, sir. I agree. Fine. Whatever you say, officer. Fine. Pronto, já estamos com o uniforme. I agree. Próximo objetivo? O tanque. Whatever you say, officer. Fine. Consider it done. A missão é difícil, mas poder combinar as habilidades de todos os comandos me well, permite sair de qualquer sir. situação. Lembrando que uma vez aborto o tanque, devemos yeah. eliminar principalmente as patrulhas. E para agilizar o processo já começa eliminando os barracões. Problem, coming. Coming. Agora, yes, Right out, sir. Immediately, sir. Okay. Yes, sir. Vai todo mundo. Yes. Exceto o franco atirador. Right out, sir. Alvo na mira. Agora. Uhum. -huh. Understood, sir. Right out, sir. Consider it done, boss. I'll be there in a Opa! Understood, yeah. senhor? Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Here, you coming? Às vezes, quando right. passam esses sustos. I'm ready. Fine. Whatever you say, officer. I understand. I agree. Seria mais fácil cruzar apenas com o motorista. Fine mas vou tentar cruzar com todos. <risos> Whatever you say, officer. I understand. I see. Yes? Yep. Yes sir. Nvidia, sir. Yep. Coming, sir. Understood, sir. That's easy. Right away. Yep. Hi. No, nope. okay. Ah, vamos lá. Vamos lá. Agora. Uh, ha, agora vocês vão ver. Tomem isso. Vocês vão tudo pro inferno. Toma essa. <risos> А вот здесь что, -то, что -то. obliterar Pronto! Right away! Okie -dokie. E toma! I'll right toma isso! Okay, I'll be right there! Right away! Finalmente! come back! I'll be right there! Mais um bug para coleção O vagão foi destruído, mas eles continuam saindo Poderia eliminar todos os inimigos Mas tenho medo de depois de tanto trabalho Não receber as três estrelas. Então vamos resolver logo a missão e cair fora daqui. It done, boss. No problem, man. Agora é, Agora é só destruir o castelo. Isso é um trabalho para o oh, sapo. Okay, sir. Affirmative sir. Fine, sir. Finally, some Consider it boss. subindo com o Salvador. I'll be there in a moment. I'll Okay, sir. Yeah! No problem, man! Consider it done, boss! No problem, man! Finally, some action! No problem, man! Finally, some action! I sir! Yes, sir! Affirmative, sir! Okay, sir! Alarm! Alarm! Understood, sir! Venham, venham, venham, venham, venham. Yeah. Consider it done, boss. Finally, some action. Consider it done, boss. No problem, man. Consider it done, boss. Yes, sir. Okay, sir. Affirmative, sir. Tome isso. não is possível! Pronto. via okay, livre. Sir. I'll be there in a moment, fine, sir, I'll be right over, fine, sir, I'll be right over. Understood, sir? Beleza, chegamos no castelo. E agora? Affirmative, sir, I'll be there in a moment. Yes, sir. Understood, sir? Affirmative, sir, okay, sir, I'll be right over. Affirmative, sir, okay, sir. Vai! I'll be there in a moment. Understood, sir. Levantando o barba. Okay, sir. I'll be right over. Descendo. A fumaça, sir. De volta para o I'll be there in a moment. Right away. No problem, man. I understand. I agree. Oh, Eu Ai, sim! é isso. Mais uma vez, okay, muito obrigado sir. por ter acompanhado essa série. Ok, ok. Considero it done, boss. Bom, com sua presença no próximo projeto Fiquem agora com o encerramento E até a próxima Excelente trabalho, comandos Vamos pra casa Dia 2 de maio de 1945, o general Jodl assina a rendição final da Alemanha. Quatro meses mais tarde, as tropas aliadas aceitam a rendição do imperador japonês. Multidões alegres dão as boas-vindas aos soldados vitoriosos nessas ruas de um mundo novo e livre. Graças aos esforços de milhões de pessoas, a ameaça do nazismo foi sufocada. A guerra acabou! e um punhado de homens excepcionais que foram testemunhas e atores privilegiados de alguns dos momentos mais dramáticos e decisivos. Um pequeno e corajoso grupo de comandos.